Tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita caseira muito boa é, que tem um efeito imediato para você que está sofrendo com dores no nervo ciático, nervo ciático inflamado, tá? É, dor nos ossos em geral, né? Nas articulações, é, esporão. Se você tem né, artrite, artrose. É, inflamação na, nas suas células né ou inflamação nas articulações é, qualquer tipo de dor essa receita que é muito eficiente e para você que está com um sério problema e já não sabe mais o que fazer tá com o um nervo ciático inflamado você passou muito tempo sentado ou deitado ou, ou alguma posição ou mesmo está te incomodando nessas né, dores essa receita de hoje Vai, é muito eficiente e você fazendo aqui do jeito que eu vou te ensinar, você vai sentir é, um alívio imediato dessa dor e você fazendo uns quatro dias, essa dor, essa dor vai sumir, essa inflamação vai sumir, tá? Então a receita é muito simples, é, nós vamos utilizar aqui o carvão. O carvão, o carvão de churrasqueira mesmo Ele tem um princípio ativo muito bom é, Contra a inflamação, tá? Nós vamos utilizar aqui o carvão e, e ele tem várias outras propriedades também Que eu não vou falar agora, né? É, e ele serve pra muita coisa, tá gente? Pra tratar várias, vários problemas de saúde, tá? É, e outra coisa que nós vamos utilizar aqui é a argila, tá, gente? A argila também, é, ela tem na sua composição várias propriedades muito benéficas para a saúde e ela tem uma ação muito forte anti-inflamatória, tá? Então, nós vamos usar a argila, né? Eu, eu sempre uso, né? Compro uma barra grande, duas barras, e eu uso bastante. E nós vamos também utilizar aqui o nosso. Picão preto, porque o picão preto? Gente, é, é uma planta assim. É, é muito, muito eficiente. É, ela tem uma ação muito forte, né? Ela é um anti-inflamatório muito forte. Ela é excelente para quem tem inflamação nas articulações, seja qualquer. Qualquer que for a inflamação que você tenha, é, essa planta vai ajudar muito, tá, gente? É, o picão preto, eu falo sempre dele porque ele é muito fácil de ser encontrado, tá, gente? Ele é muito fácil, qualquer mato você encontra o picão preto, então é muito muito fácil mesmo, né? Mas se caso você não tenha o picão preto... Pode ser só a água mesmo, tá, gente? Então, eu vou ensinar vocês aqui como que a gente vai fazer. A gente vai ferver um litro, né, ou dois litros, tá, de água. Ou você vai ferver dois litros de água com o picão preto, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês como que você vai fazer. Ó, tá aqui, ó, pessoal, eu fiz... É, com o picão, tá? Eu fiz a água aqui com o picão preto, tá? Não coloquei somente a água. Então a argila tá aqui, você vai diluir a argila, tá? Você vai diluir a argila, ela na, na água ou no chá do picão preto ela é bem facinha de diluir, ela fica molinha, né? Ela fica bem fácil é, de ser diluída, tá? O carvão você também pode triturar ele, você pode deixar ele triturado, tá, gente? Então, tá, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tá, se você tá com, com dor no, no seu nervo ciático, você vai colocar numa bacia que você possa sentar dentro, tá? E como que você vai fazer? Você vai sentar dentro e você vai pegar ou com a sua mão de conchinha, tá? E vai pegar essa água... E vai passar nas suas costas, tá? Nas suas costas, tipo na nádega e na perna ali, né? Você sentado dentro da bacia, tá? E a uh, dor nas costas, até onde você alcançar? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar de conchinha ou vai pegar com um recipiente, tá? E vai jogar em cima dessa, dessa dor. Tá? E você vai fazer uma, uma massagem ali, tá? Com a água, o máximo de quente que você aguentar, tá? É, é isso aqui, tá, gente? Ó, o máximo de quente que você aguentar. Eu não vou botar a mão aqui porque tá bem quente, mas eu vou pegar aqui pra você ver. Aqui, ó. Você vai pegá-lo e vai é colocar vamos supor que você tá com dor nas suas costas na cervical né que é lá em cima então você pega e joga essa água aqui na sua cervical tá e vai fazendo uma massagem assim vai fazendo uma massagem no, nas costas toda ali né onde está as dores ou no joelho se você está com dor no joelho ou nos pés você ponha os pés dentro de molho dentro dessa água e vai fazendo uma massagem né? na mão você vai pegar tá bonita a minha mão aliás os meus vídeos todos eles eu saio com a unha suja gente me desculpe mas é assim eu mexo muito com isso mexo muito com as plantas com a terra né chega no final de semana eu vou fazer a unha e mas não dá nem meia hora já tá tudo de novo <risos> mas é isso aí vamos lá é o importante é que essas receitas né funcionam dá muito certo tá e ajuda muita gente é então é isso tá gente aonde for a sua dor você vai pegar essa água e vai colocar e vai fazer massagens e vai ficar ali por uns 10, uns 15 minutos, até que essa água fique fria, tá, gente? Então, você vai sentir imediatamente é, o alívio dessas dores, tá? E, consequentemente, né, dependendo do seu caso, ele pode ser eliminado, tá? É, a não ser que seja muito crônico assim, mas você pode fazer com frequência isso aqui que vai ajudar demais, tá, gente? E também outra coisa que você pode utilizar depois de você fazer essa receita, né? Daí você vai se limpar, lógico, né? Você vai lavar, tirar o, aí o, a sujeira. E o que que você vai fazer? Se você tiver, né? Ou, né? É, você pode é, pegar a arnica é, e passar nessas dores também, né? Ou também você pode tomar a arnica. É, então, a Arnica também é excelente para tratar dores musculares, dores nos ossos, articulações, seja o que for, tá? Então, a Arnica também é, um, é mais uma opção excelente que você pode estar tá utilizando, passando nas suas dores depois de fazer essa receita, tá gente? Mas se caso você não tiver Arnica, Arnica é muito barato, tá? É, se caso você não tiver Arnica, tranquilamente essa receita vai funcionar, tenho certeza, tá? Então, faz, tá? E volta aqui no vídeo, deixa um comentário aqui abaixo, qual que tá é, sendo o seu resultado com essa dica que eu passei para você hoje. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? E também deixa um comentário, né? curte o nosso vídeo e, por favor, compartilha ele também, é certeza que você conhece alguém, que você tem um caso na família, nos amigos, no seu grupo do WhatsApp, que essa receita pode ajudar com toda certeza, tá gente? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.